E aí, politizado? O que tá fazendo aí? Tô tomando um café aqui enquanto vejo esses boletos aqui que eu tenho que pagar. <risos> café e boleto, muito cringe, cara, muito cringe. Eu sou muito o quê? <risos> tá vendo aí, Nerdão? <risos> Como ele é cringe, cara. Explica pra ele, explica. Hum, parece que o Nico aprendeu uma gíria nova. Ah. Cringe, ele quer dizer que é brega, que é jeca, cafona. Entendi. Tá passando vergonha alheia, é tipo coisa. Ah, tu tá falando isso porque tu não tem nenhuma preocupação, né? Não tem conta uh. nenhuma pra pagar, nenhum boleto vencendo, acorda depois do meio-dia, aí, claro, não toma café da manhã. Isso é coisa de um Amofadinhas mimado. <risos> ok, Boomer. Eu acho que o Mico ainda não percebeu que ele tá com 30 anos e que nasceu nos anos 90, que nem a gente. E que ele é um millennial e não da geração Z. <risos> Olha quem tá falando, cara que não superou ainda os filmes do Harry Potter. Não fala mal do Harry. Der, que casa tu é, um falufa? <risos> muito cringe, cara, muito cringe. Escuta aqui, seu bosta. Cringe tu. Com esse teus videozinho aí, Galera. só falta agora, querer que a gente faça dancinha também. <risos> Sabe de uma coisa, Ranzinza? É que tu deu uma boa ideia. <tos> Vai se trata garota, eu não sei cantar, eu não sei a letra, então vou cantar, eu não sei cantar. Ei, MC, o roda, roda! Roda, roda! Eu tô aqui, acredito, chacarinho, chucurinho!